Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, cumprimentar o presente aqui, os nossos amigos da imprensa, Jornal Diário. Obrigado, bom dia a todos. Presidente, é, eu gostaria de deixar registrado aqui, eu vou apresentar na próxima terça-feira, é, uma moção de repúdio ao senhor prefeito Aziel Bezerra. Pela forma que ele está tratando. É, e conduzindo a administração do nosso município. Essa questão da poeira, relacionada à poeira, trazendo aí transtorno, problemas na saúde pública, muitas crianças internadas, idosos. Vereadores, viu encaminhei um vídeo do empresário ali da cidade Bela, do Mercado Amorim, improvisou lá uma caixa d'água num veículo para molhar a rua, porque não está suportando mais. E os vereadores cobrando, pedindo providência, ele não vai para a imprensa, ele não toma providência, ele não fala nada. Vai resolver? Não, mas vai amenizar a situação, pelo menos as vias principais. Tem condições, quando eu fiz a sugestão aqui, de procurar algumas empresas, a Buriti e outras mais, fazer essa parceria. Ainda agora, conversando com o vereador Charles, aí muitos problemas aí nas unidades de saúde relacionadas... É, problema respiratório, e toda a Câmara cobrando, e o prefeito continua na inércia, como sempre. Então, vou apresentar essa moção de repúdio, porque nas ruas, vereador Elisa, vereador Miquel a população está achando que toda a Câmara Municipal está apoiando essa decisão de não contratar caminhões para, pelo menos, amenizar essa situação relacionada à poeira. É uma incompetência total e um descaso e um desrespeito com a nossa população. Então, na terça-feira, moção de repúdio ao senhor prefeito municipal por sua incapacidade administrativa e principalmente relacionada a não dar satisfação a esse assunto aí, relacionado aí a essa poeira, né, nas vias públicas do nosso município. Então fica registrado aí, pedir o apoio dos vereadores, porque não tem outra saída, não tem o que fazer mais. A gente fica toda terça-feira aqui falando, falando, e ele não toma providência nenhuma. Entendeu? Não está nem aí, nem para a sua base, nem para os vereadores que apoiam aqui, tudo que ele manda. Está nem aí. Pouco se lixando com a população. Então ele deveria... E afastado do cargo, como eu fiz a proposta. Mas como eu só consegui a assinatura aqui da vereadora Elisa do Miquel, né relacionada aí a essas corrupções que surgiram aí é, no município, então não tem jeito, né? Então fica aí apresentada a nossa moção de repúdio ao prefeito municipal pela forma que ele está conduzindo o município, e principalmente por não dar satisfação e esclarecimento se vai ou não adotar medida de contratação de caminhões para amenizar essa poeira que está aí poluindo toda a nossa cidade e, e trazendo aí, transtorno à saúde da nossa população. Obrigado.